Tá tudo bem ter aquele título que todo mundo odeia, Será a trouxa da história. Tá tudo bem dar uma chance ao amor, se jogar de cabeça, conversar uma semana inteira sem parar e já escutar as músicas pensando nele. Tá tudo bem também sonhar alto e quem sabe até com ele, pensar nas poses que farão quando assumirem o romance, contar os detalhes de cada conversa para suas amigas e esperar sempre o melhor da outra pessoa. Tá tudo bem se doar, se deixar sentir tanto sentimento junto que você não consegue controlar e vive soltando aqueles sorrisos bobos quando o nome dele aparece na tela bloqueada do seu celular. Você não pode se culpar por tentar, por dar o seu máximo em cada cara que conhece e sempre sair como quem acreditou até o último segundo que dessa vez seria diferente. A gente precisa colocar a mão no fogo, se arriscar pra vida e se permitir viver um pouco de adrenalina. O cômodo não te satisfaz e eu te entendo, menina. Você cansou de esperar sentada as coisas acontecerem e foi lá buscar a sua felicidade. Não porque você procurava metade da laranja, mas porque já se amava tanto que está pronta para amar alguém. Daqueles amores perdidamente apaixonados em que rola conversa até cair no sono. O bom dia assim que abrir os olhos e os encontros todos os finais de semana. Pensa bem, garota. Quando as coisas começarem a dar errado, você pode ter a consciência tranquila de que tentou tudo o que pôde. Fez o que estava além das suas mãos e não precisa se preocupar com arrependimentos da vida. Nem viver com aquela ideia de e se, e se... E mesmo com choros antes de dormir e mais histórias de decepção para sua coleção, você pode dizer com todas as letras de que quem errou não foi você. Foi ele. Com esse medo bobo de querer se envolver. Foi ele. Com essa mania de achar que, que o amor não existe e querer brincar com o sentimento alheio. Eu te garanto. Você pode até ficar com o coração quebrado, mas uma hora o tempo se encarrega de curar suas feridas. E ele, por outro lado, não tem tempo algum que sale sua falta de caráter. Então bola pra frente, menina. Vai lá se apaixonar de novo. O mundo tá tão lotado de pessoas que têm medo de abrir seus sentimentos que quando aparece alguém amando em intensidade como você, ele se cativa. Eu não sei da onde surgiu a ideia de que acreditar no amor é ser trouxa. Mas já que é essa a ideia, tudo bem ser trouxa. <risos>